Apesar das muitas polêmicas do nosso presidente Dilma nos últimos dias, a semana começou positiva para a Bolsa Brasileira. Mas infelizmente ainda não foi suficiente para recuperar a casa dos 104 mil pontos. O índice Bovespa terminou o dia cotado aos 103.939 pontos, uma alta de quase meio por cento. E como eu já havia mencionado na sexta-feira passada, essa semana de divulgação de resultados para muitas empresas. E as expectativas são de que os balanços venham com bons números. Lembrando que quando o lucro das empresas sobe, a bolsa também sobe. Afinal de contas, bolsa segue o lucro. O anúncio da liberação dos saques do FGTS e do pis como forma de estimular a economia ainda está no radar. A previsão é de que isso aconteça nessa quarta-feira. Mas como já houve outros adiamentos e cabeçadas do governo, não duvida nada que ela seja adiada de novo. Ainda no cenário local, a ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros rondou os noticiários de hoje. Mas pelo menos por enquanto, o governo ainda está conseguindo controlá-los. Já lá fora, as atenções ainda estão para um corte de 0,5% na taxa básica de juros norte-americana, que deve acontecer na reunião da próxima semana do Federal Reserve. E se isso realmente acontecer, pode trazer uma injeção de ânimo na Bolsa Brasileira. Amanhã os destaques são a divulgação dos resultados do Santander Brasil, que deve registrar uma alta de quase 20% no lucro recorrente, e da Cielo, que deve apresentar um lucro líquido bem por conta da concorrência mais intensa das maquininhas de cartão de crédito. Então, fiquem de olho! Aliás, nessa terça-feira, além dos balanços das companhias, o investidor deve ficar de olho também para a divulgação do IPCA 15 às 9h30 da manhã, que é considerado um importante indicador de inflação para determinar a decisão de corte na Selic na semana que vem.